Fala galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Eu tô um pouquinho escuro galera, mas eu gosto de deixar é bem humanizado, tá bom? Esse vídeo vai ser editado assim, vai ficar assim, porque eu gosto de uma coisa bem mais, sabe, humana, tá bom? Como eu já tô em casa, tá bom? Trabalho na internet, trabalho aqui no meu ambiente tá fico super feliz aqui com isso aqui tá bom então um vídeo bem humanizado e bem aberto aqui tá bom escurinho que eu da forma que eu gosto tá bom eu gosto porque eu me concentro mais então galera é que é o seguinte nesse vídeo aqui vou estar para vocês aqui tá eu achei legal é esse vídeo porque tem muita gente que quer fazer é tráfego né Ali a partir do perfil do Instagram tá quer fazer uma campanha de posicionamento tá quer fazer uma campanha de pra para pra visitas tá para até cadastro, tá? Tem os objetivos ali específicos, tá bom? Então, muita gente quer fazer, tá? Esse tipo de campanha de anúncio, tá bom? E não sabe como fazer. Ah, eu, eu, eu quero fazer é, através do meu gerenciador. Você pode, até pode sim, de fato, tá bom? e mais você que se você quiser trabalhar a tua estratégia de negócio tá bom esse vídeo aqui vai te ajudar bastante para você que quer fazer anúncios tá bom aí é de posicionamento tá bom é de, de um vídeo tá bom que tá lendo então stories o um vídeo que tá lendo teu feed tá bom Ou uma até mesmo uma imagem que você tem ali interessante tá que você queira mostrar ela para mais pessoas que quer impulsionar quer trazer mais pessoas Tá bom? Pra teu perfil. Cara, tem uma série ali de objetivos que tá tudo aqui dentro atrelado, tá bom? Que eu vou te mostrar tudo mastigadinho nessa parte desse vídeo aqui, tá bom? Então fica comigo aqui até o final. Acessar o aqui até o final que vai te ajudar bastante, tá bom? Vai ser muito legal aí. Tá bom, galera? Então, galera, então é isso aqui, tá bom? Se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, desce aqui embaixo. Desce se inscreve aqui no meu canal. Deixa seu like e o seu comentário que vai ser muito importante, tá bom? então você não muita relação aqui que eu gosto muito de trazer para aí pra vocês, tá bom? Então bora pro nosso conteúdo aqui na prática que é a parte que eu gosto de poder atrelar e ajudar aí a você. bora Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês como você tubinar tá? uma publicação sua, tá bom? Seja ela no feed, seja nos stories, tá? Bem simples, bem direto ao é ponto, beleza? Então, mas antes de tudo, cara, desce aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, deixa seu like e seu comentário, tá bom? Um vídeo bem improvisado, um vídeo bem simples, tá bom? Bem humanizado, direto no meu celular, tá bom? Tava aqui, eu acabei... É, de ter essa ideia tá de poder criar esse conteúdo porque tem muita gente também tá? algumas pessoas me perguntando aqui como é que faz e tudo mais então eu vou falar para você aqui uma campanha para visitantes tá para quem realmente quer que tenha mais visita né ao teu perfil no Instagram tá esse vídeo vai te ajudar bastante então fique comigo aqui até o final porque vai ser muito aí de grande e aí interesse também e valor tá bom pra vai é pra você para agregar tá bom no teu negócio não tá tá no seu perfil seja um qual for a modalidade que você queria fazer beleza então bora para o conteúdo aqui tá bom desce aqui embaixo aqui ó se inscreve no canal pô. se inscreve no canal deixa o seu like e seu comentário que vai ser muito importante pra mim pra mim poder né me motivar a trazer mais conteúdo com isso pra você embora dois são muito fundamentais e é importante, tá bom, trabalhar juntos, tá? Nesse ponto que vamos clicar aqui em turbinar, se tá bom, aqui, ó, ó, turbinar este corre. vídeo. Clique aqui, ah. ó. Beleza? Vai carregar para você aqui ó, alguns dados aqui, certo? E aqui é um, um ponto que você vai definir, tá bom? É, vai ser como se fosse é o objetivo, tá bom? Qual que é o seu objetivo aqui, tá? Então tem, temos aqui, ó, é, mais visitas ao perfil, certo? mais acessos ao site que se você tiver um site tá bom é na tua bio né ele vai direcionar ok para esse objetivo tá bom ao site certo mais mensagens tá bom então se você tiver o WhatsApp aqui também ele vai, vai trazer pessoas também que vai ser propícias né a vir conversar com você né é no teu WhatsApp tá bom eu mais cadastro tá então não é nosso foco aqui do vídeo então nosso foco aqui vai ser mais visitas ao perfil tá bom porque a gente quer pessoas para vir para o nosso né, perfil, pessoas que conheça o nosso trabalho, pessoas que se enganjam né com a gente, que se é, envolva tá com o nosso perfil, tá bom? Interaja com a gente. É isso que a gente quer, tá? Então vamos aqui ó, mais visitas, tá bom? Ao perfil, clica, clica e em avançar, tá vendo ó? Avançar Aqui agora nesse ponto, tá? Você vai definir aqui, ó: temos né, automático, tem o Instagram, certo? Seguidores e visitantes, tá bom? Bom, super recomendo que você deixe no automático, que também é mais interessante, tá bom? E deixa ele definir, deixa ele, né, ele buscar, tá? Esse, posicion esse posicionamento, então, é mais, é, mais, é mais interessante do que você definir, tá? Deixa no automático, porque você quer que todo mundo veja, tá? Tudo certinho. Então só recomendo assim, mas nada te pede de você utilizar essas opções, beleza? De visitante de seguidores, de Instagram, beleza? Então, mas vou deixar aqui no automático, porque eu quero que ele fique no automático, tá? Clique aqui em avançar. E aqui, ó, eu vou definir, tá bom? O limite de gasto, quanto que eu quero que ele, quantos dias que, que eu quero que ele fique, tá bom? Rodando aqui são cinco dias por padrão ele vai ficar cinco dias mas você pode acrescentar mais tá bom você pode aqui ó colocar aqui ó tá bom você pode acrescentar você pode aqui, acrescentar aqui ó você pode vir aqui ó tá você pode ficar por 30 dias por exemplo ó tá 30 dias por exemplo você pode aqui aumentar também o seu orçamento aqui ó de 6 reais, 6 reais por dia para aumentar também ó para aumentar tá vendo ó devidamente conforme você for aumentando ele vai também vai aumentando também a quantidade de pessoas que podem que podem ser cansadas tá Com, tua publicidade tá bom quando teu com teu vídeo tá bom aqui ó sem reais por dia tá vou alcançar em torno aqui ó mais de 58 mil pessoas tá então cara é, é muito grande esse poder aqui cara é muito top demais se você não tá fazendo você que não tá aplicando cara você tá doido vocês estão perdendo aqui é probabilidades probabilidade tá bom então é muito bom você fazer essa estratégia aqui para você ter mais pessoas, mais, visi mais vi visita ali tá. Então, aqui por meio de, do botão de funcionar é muito show. Tá, você tem que aplicar isso aqui. Tá bom, para vocês entenderem. para vocês depois virem aqui, tá, me deixar um comentário bom aqui, lindo aqui embaixo desse vídeo. Tá, então aqui é o seguinte: então, eu vou deixar aqui, ó. No meu caso, que eu vou, eu vou colocar aqui, ó, vou, daqui, vou deixar aqui 10 dias, por exemplo, ó, 10 dias. Tá bom, 10 dias, ó, vou deixar 10 dias e vou colocar aqui o é, um orçamento aqui de, de 15 reais tá bom vou colocar aqui ó, 15 reais por dia tá bom durante 10 dias tá bom e aí é com esse valor aqui estimado aqui de, de orçamento tudo mais certinho eu tenho aqui tá bom um alcance aqui ó tá de 2.900 a 7.700 tá de alcanças então muito foda fiz, fiz isso aqui eu eu definei, tá que eu quero fazer aqui certo você pode também fazer a forma que você quiser estou dando aqui só como exemplo beleza você vai vir que agora em clicar em avançar clica e beleza tá aqui vai aparecer para vocês aqui tá bom você pode estar tá vendo que tem uma uma prévia tá do anúncio tá bom aqui tem aqui ó tudo aqui certinho aqui ó tá o orçamento é, e duração tá bom então vai ficar em média aqui de 150 reais, tá bom. Em 10 dias, beleza. Que eu coloquei ali o um valor ali estipulado, tá bom, para ser gasto. Tá bom, acho que foi 15 reais, né? Diários, beleza. E temos aqui, ó, tá. O valor aqui, total, aqui, tá bom. O orçamento aqui de anúncio, né? 150, tá bom. O gasto total aqui também de 150, tá. E você pode aqui voltar só um pouquinho aqui, você pode aqui, ó, no botão de prévia. Do anúncio, você pode ver uma do anúncio seu. Ó. tem O um Story tem um, um Reels, tá? Você pode ver aqui, ó. No Reels, por exemplo. A nossa última perguntinha aqui, tá bom? Da nossa enquete. E olha só que interessante. orgânico? Os dois. E olha só que interessante. O um botão muito aqui, bom. ó. Tem um botão e de. Principalmente de... quando é alinhado, bem alinhado. Né? Acessar o perfil do Instagram, tá? Então os dois são muito fundamentais e importante, tá bom? Trabalhar juntos. Show. Até mais agora nós posição de stories, tá? Stories agora. Ó. Beleza? Ó, vai carregar, certo? Aqui é uma prévia, tá, gente? Aqui é uma prévia que você vê como é que fica, tá bom? É a tua publicidade, certo? Aqui mesmo no próprio Instagram, tá bom? Olha só, tá? Que interessante. Vai ficar assim, ele mostra para você uma prévia, tá bom? De como que fica aqui nos stories, certo? Bem legal, né? Ó, acessar, tem aqui embaixo, acessar o perfil do Instagram, tá vendo, E, e aí, automaticamente, ele sobe, tá bom? Quando finaliza o vídeo, ele sobe pra cima, tá? E bem interessante, cara, é muito top, top, muito show, tá? Posso aqui fechar. Certo? Voltando aqui, ó, posso voltar aqui. Beleza? E eu vi, já fiz tudo isso aqui, tá tudo certinho, tá bom? Mas... Mais visitas ao perfil, tá bom? Aqui tá aqui o meu, meu IG aqui, tá? Que é o meu, uh, o meu Instagram, certo? Então já aproveite, já aproveito para você que não me segue aqui no meu Instagram, pode me seguir também, tá? Vou deixar aqui meu Instagram aqui abaixo, tá bom? Dessa aula, desse conteúdo, para você também tá seguindo, aqui também tá acompanhando, beleza? E aqui fez isso aqui, galera. É só clicar aqui em Turbinar Stories, tá bom? Você vai clicar aqui em Turbinar, tá? Você clicar aqui em Turbinar Stories, certo? Você já vai para um processo. Na verdade, quando você clicar nesse botão aqui de turbinar stories, tá bom? Ele vai passar para um processo de análise, tá bom? Que vai demorar aí algumas horas, tá bom? E aí, é ele sendo aprovado, certo? Que ia aprovinha, aprova bem bem rápido, tá bom? E, ele sendo aprovado, o seu anúncio já vai estar já vai estar aí liberado, tá? E disponível para que as pessoas possam estar tá vendo, né? Tudo conforme aqui que é, você definiu, tá bom? Então, e você pode também sim só para lembrar você pode também é alterar também é para outros outros pontos também ó eu vou, vou até voltar aqui para você ver tá bom gente tá você pode aqui ó temos aqui uns pontos também que eu quero falar para vocês muito importante tá ó esse esse ponto aqui agora que eu deixei aqui no automático você pode vir aqui ó você pode clicar aqui ó, em visitantes por exemplo tal tá, e aqui você pode definir aqui ó tá ó se é homem ou é mulher tá bom você pode definir tá uh, a idade dele tá bom quem quem vai ver seu a sua publicidade tá bom vamos clicar aqui em editar ó em editar e pronto tá vendo olha só que interessante aqui tá você pode colocar aqui o nome do seu público aqui tá vendo ó que é aqui é visitante tá você pode colocar aqui tem localização localização aqui o Brasil certo? Interesses também, tá marketing digital, empreendedorismo, tá bom, Alex Vargas, tá bom? Você pode também da, tá tá definindo também, tá? Você pode definir também esses pontos que também, tá? Esses endereços, tá? Você pode definir também aqui a idade, ó, tá vendo, ó? A idade e gênero, certo? São todos de 18 a 44 anos, tá bom? Você pode definir, certo? Você mesmo pode definir isso aqui, tá? Que eu deixei tudo no automático, mas você pode editar isso aqui, você pode estar tá fazendo essas mudanças, tá bom? então é bem é bem é bem legal beleza bem interessante mesmo Vou voltar aqui temos aqui a opção aqui de Instagram certo Instagram vamos colocar aqui Instagram tal tá? você pode aqui ó, também é mesmo, o processo também é o mesmo ó. clicar aqui em editar é que você co consegue aqui ó, tá vendo o nome do, do público aqui Instagram que são as pessoas que estão tá, realmente somente no teu Instagram tá bom somente as pessoas que estão tá no teu Instagram você vai conseguir me fazer mostrar tá a tua publicidade tá bom Aqui, cara, são muitas estratégias, tá bom? Muitas estratégias boas, tá bom? Depende muito do que tu quer fazer. Cara, é surreal. Os resultados são muito bons. Basta você ter grana. Você realmente querer investir que vai dar muito bom. Beleza? Temos aqui ó, também os interesses, ó. Localização que é o Brasil. Temos, temos também a idade, que é a idade e gênero, tá bom? Você pode também estar tá colocando aqui, ó, tá? Pode definir. Você pode também ativar também essa opção aqui, também, ó, de, de expansão do direcionamento. Também você pode tá estar de, tá definindo beleza bem legal Vou voltar aqui certo e temos aqui por último que temos aqui seguidores tá bom seguidores tá você pode fazer uma campanha também né específica para seguidores também tá para atrair seguidores novos para ter o perfil certo para essas pessoas poder conhecer o seu trabalho conhecer o que você tá entregando tá para você aquecer essa galera tá bom é trabalhando na tua lives, seus projetos e aí por aí vai tá e você fazer depois fazer aí né vendas também para essa galera tá bom é é bem é bem interessante você pode também de definir aqui também ó, a idade também dele tá bom você pode aqui vir aqui em editar por exemplo você pode aqui ó tá definir aqui tá bom e daí você pode editar tudo tudo tudo isso aqui ó você pode fazer o mesmo processo tá vendo então é bem legal é bem interessante tá bem então cara é show de bola se você não tá fazendo fazendo esse processo aqui você tá deixando tá deixando muita coisa para trás, tá bom? Você que são de negócios também, principalmente, é tá bom? Que serve para qualquer negócio, tá bom, gente? Qualquer negócio que você fizer, ele vai funcionar, beleza? Então, temos aqui outras opções também, tá? É, mais acesso ao site, tá bom? Mais mensagens, tá bom? E mais cadastro, certo? Mas vamos ver aqui cada um desses pontos aqui, tá? Olha só, temos aqui, tá? é mais mensagem, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Você pode também editar isso aqui, você pode também é, deixar ter tudo bem bem alinhado olha só vamos clicar aqui em editar para você ver tá em editar você vai editar aqui também fazer todo aquelas configurações certinha tá bom se, se você quiser é, fazer campanhas de, de mensagens tá aqui também ó tá tem essas probabilidades também eu não vou explicar muito porque esse o vídeo vai ficar muito longo eu não quero que o vídeo fique muito extenso tá? e se você ficar com alguma dúvida específica dessa aqui embaixo, deixa seu comentário porque eu quero que você comente nesse vídeo para mim poder te ajudar beleza então vamos voltar aqui tá temos aqui também em fazer também o mais, mais cadastro tá mais cadastro aqui também ó tá beleza então eu sou bem em primordial isso é todos interessante você fazer tá bom teus testes tá bom de acordo com o teu, de acordo com o teu negócio com o teu produto ou serviço beleza então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Se você ficou com alguma, alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá bom? Deixa seu comentário, tá bom? Isso é muito importante aqui pra gente poder trazer mais conteúdo assim como este pra você. Beleza? Bora! E junto, a, junto com o orgânico, cara, é um boom gigantesco, tá bom? De resultados. Muito bom, muito bom mesmo. Gigantesco. tá Eu já ajudei muita gente, é, algumas pessoas também já aplicaram processos, tá bom? Junto com, com, com o orgânico. Tá? Desde que a pessoa uma, uma, uma audiência, tem uma estrutura né, organizada, cara, o contrato ficou pago meu amigo, é doido, é sem, sem noção mesmo, é doideira, tá? dá muito resultado, tá? Então os dois são muito bons, são principais primordiais para o um negócio, tá bom?